A natureza é de de graça a natureza não vai pedir dinheiro não. A natureza só pede para de nós defender ele. Não, não deixar machucar. Não deixa adoecer. Essa é que a terra pede. Porque a natureza ele fala bem silêncio. A natureza fala para todo mundo, mas ninguém ouve. Não consegue ouvir. Porque tem muito carro, barulho de carro. Para é, da gente. Quando você chega na aldeia, assim, você entra no mato, você dorme sozinho, você escuta tudo que a natureza está falando. Olha, eu não mando, querendo aqui, me escuta. Aí você fica com os orelhos abertos. Você vai ouvir tudo que a natureza fala, bem tem é, massinho, O calendário do, do Irakoti, ele é, ele é contado pelos dias, né? Sim. E nós não. É pelas estação do ano, de acordo com o ciclo de reprodução, né? esse mês de novembro, oh, é, novembro e dezembro, ele pega uma casa maior, né? Aqui você vê que o Achenen, ele não consegue é, ficar nas praias sempre está na sua casa uhum. e os caminhos de caçada dele sempre está dentro da, da mata uhum. ele não procura muito o rio eles estão resguardados dentro da, das suas casas e vão no roçado aí retornam para casa de novo nessa ano, estação né? do ano nessa estação do ano janeiro fevereiro aí você vê a anta de filhote você vê o abil, é uma, uma fruta que você come Aí você vê aqui o, a popunha com um cacho, uhum. você vê a, a anta gorda, né? aí você vê as palmeiras lá, maracujá, essas coisas todas. Você vê a, a casa de abelha com bastante mel nessa época, você vê as caçadas que são mais na mata mesmo. Ele não, não usa o rio nesse, nessa é. época. Júnior, né? É você vai co fazer coleta de ovos de tracajá na praia, essas coisas todas. Aí, de julho também. E você usa bastante a praia, você abandona, deixa sua casa lá no canto e vai, vai andar no rio comer peixe. Pra praia, né? Vai pra praia. Que tem bastante peixe. Ó. Uhum. Comer. É por isso que a gente controla bem, equilíbrio, sabe? Porque se você pegar uma matriz dessa aqui, os filhotes se acaba, né? Eles morrem. Eles não conseguem sobreviver. se pegar uma paca aqui com, nessa época, os um filhotezinhos morrem. É como um caminho, você vai desviando aqueles que não estão prontos para pegar, aqueles que estão verdes, você vai pegar o maduro que é. Aí logo depois que aquele passa o período, já vem o outro, já vem o outro, você sempre vai ter durante o ano todinho, na sequência, coisas diferentes, coisas novas. Você já viu falar em desenvolvimento sustentável? É o uso de um recurso da natureza, sempre pensando nas gerações futuras. Esse é o pensamento que inspirou os achaninca desde sempre, quando eles começaram a fazer o uso de um recurso da floresta, que é o murmuru, para exportar ou botar no uso da indústria de cosméticos. Isso aqui não é nada. Para nós é muita coisa. Uhum. Porque todo dia a gente tem aquilo que a gente, que a gente usa. Né? Para os brancos, eles vê uma xerenca como um miserável, como um cara, uma pessoa que não tem nada uhum. e que são é, preguiçosos. Eles vão fazendo uma seleção do que, que dá mais dinheiro, do que é mais fácil e vão explorando aquele recurso. No caso, a madeira, a... aí vem a carne de caça, vem os jabutis, tracajá, essas coisas todas. Né? E no rio eles pegavam aqueles peixes maiores. O nosso povo, assim, se tem uma caça grande, uma família pequena, ele não mata aquela caça grande. Ele sempre quer pegar uma caça que ele consegue comer tudo no mesmo dia ou na mesma hora, de uma só vez. Uhum. para no outro dia ter outra coisa diferente. Porque nós temos uma, uma, uma maneira de usar os recursos, na parte de alimentação que você pega centenas de coisas diferentes, desde a lavra, um monte de coisa que você tem, que você não consegue é, colocar nenhuma em risco de extinção. Uhum. A gente pegou o mapa e definiu. Essa área aqui é onde a gente vai caçar. Essa outra área aqui, ela vai ficar para ficar é, jogando carne de caça para cá. A gente fica caçando em um, é, uma área, onde as outras áreas lá vão estar... Descansando. Descansando. E aquelas casas vão precisar de espaço para andar e elas vêm cair na nossa armadilha, né? Na nossa, nos nossos caminhos onde a gente está caçando. Murmuru é o seguinte... Ele é uma, uma espécie de palmeira, né? Ele ele tem aqui em quase toda a Amazônia. É né? abundante. É né? abundante. Uhum. E é um coco. E né? é um coco. Né? E nós estamos extraindo a gordura dele para é, fazer o sabonete. Para fazer a extração da gordura, a gente está usando essa máquina aqui. Essas máquinas elas são é, projetadas para trabalhar não só o murumuru mas futuramente trabalhar outros produtos também que a gente venha é, trazer ele para colocar no mercado. O Murmuru é um veículo, uhum. ele vai carregar vários outros produtos que a gente pesquisou e que a gente pode descobrir aqui na, na nossa floresta. E nesse momento agora a gente está fazendo algumas amostras do Murmuru da gordura do murmuru, com alguns outros aromas e isso aqui foi acrescentado o buriti, por isso que deu essa cor e deu até um cheiro diferente. Então o murmuru está dando a gordura para o sabonete, a massa que, que é separada da, da gordura, você está uhum. utilizando ele como ração, a casca dele você está usando como carvão. Uma outra coisa, que é um projeto daqui de dentro, da comunidade para fora, que a gente está querendo, é que a gente consiga é, colocar mais produtos, que todos eles consigam é, sobreviver. Porque para nós não é nem interessante nós trabalhar o, o murmuru sozinho. Nós achava que... É, só nós ia dar conta do mercado. E descobrimos que nem a região do Juruá nem o Acre inteiro vai dar conta da, da, da, demanda, da demanda. O trabalho aqui não está sendo pensado em se trabalhar apenas visando a questão econômica da comunidade da axenenga. É uma coisa muito maior do que isso. A defesa da, da nossa floresta, a maneira de usar... E também trabalhar o entorno, porque só aí a comunidade vai estar livre de certos problemas que acontecem, porque falta muitas alternativas econômicas para a comunidade, para todas as comunidades do Juruá, daqui do Acre. Né? A nossa floresta ela é tão rica que não precisa você colocar no, no mercado, assim você explorar a floresta. É só usar os recursos que estão ali sendo oferecidos, porque a, a floresta oferece. Porque nós temos a nossa, a nossa própria maneira de usar o recurso, a gente fica usando ali sem danificar a nenhum deles. Né? Então, acho que a gente tem que introduzir os nossos conhecimentos, colocar lá fora, mesmo que seja dessa maneira. Colocar o, o Murmuru, mas que coloque uma história. Não coloque só o Murmuru, coloque uma história ali, a gente fale sobre ele, a gente diga o que... que Significa aquilo, sabe? que vem mais outros, pergunta se lá não tem. <risos> nós vamos ficar felizes quando ver todo mundo trabalhando e entendendo o benefício. O benefício, né? benefício para a floresta, né? para uh -huh. as famílias. Aqui mesmo nós já vimos o seringueiro contra seringueiro. Uh -huh. Brigar por defesa de uma palmeira de murmuru. Sim. Isso foi uma coisa para mim que eu me senti muito sabe? Orgulhoso até de, de poder presenciar de aquilo, sabe? Com o mesmo pensamento de conservar os recursos da natureza, os índios Baníwa, de lá do Alto Rio Negro, decidiram fazer uma experiência também de botar seus produtos no mercado. Um paneiro, esse aqui é esse aqui. É um nome para esse aqui também é Urutu, só que no caso, esse aqui já é especial. É, usava muito na, na época que não tinha nada ainda. É para presentear alguém, cunhado, a sogra, a cunhada. Então, era de uso especial mesmo. Esse tem um significado assim. É, na nossa cultura, né, ela tem um significado assim, de muito importante, que esse aqui para nós significa a vida, né? é, a vida continua, você vê que nunca vai acabar, nunca tem acabamento. A gente está tentando fazer uma linha de, de, de venda, que é com a loja Top Stock em São Paulo, mas como estamos na fase inicial primeiro fizemos acordo nesse acordo foi que é, entregou 92 dúzias com uma elaboração jamais sem assim, qualificada né inventando embalagem é, é, etiquetas também que a gente tem tem produzido então o nosso produto está saindo com essa marca de, de que chama de Arte Baniva e esse desenho que está aqui é o desenho que aparece em, em artesanatos, né? E a gente tem notícia de que está vendendo mais, da, mais acima da média calculada. Hoje a gente trabalha com 30 artesãos e a gente, é, é, o pensamento nosso é chegar com 100, 120. Se for crescendo mesmo para valer, a gente pode pegar o Rio de inteiro com isso acho que as comunidades vão ficar alegres porque cada um vão poder produzir seus artesanatos tendo seu pequeno é, fonte de renda comprando coisas básicas para eles desde a chegada dos primeiros europeus aqui na América os brancos queriam comprar a terra dos índios no norte e no sul da América toda e o nosso povo sempre respondeu eu não posso vender a terra porque a terra é a nossa mãe esse sentido sagrado tem para todos nós, cada um dos nossos territórios. Então, além dessa dimensão que nós sabemos que nós temos no dia a dia, que é de buscar a nossa comida, o nosso remédio, buscar a nossa cura na floresta, buscar o nosso alimento nos rios, nós sabemos que esse lugar, para nós também, é o único lugar da terra onde nós podemos continuar, sendo nós mesmos e verdadeiramente ligado com a nossa origem, com a nossa memória ancestral. Os brancos têm que entender tem é que pensar um pouco, fica, só fica falando, destruir, colocar mineração, tirar a riqueza da terra, para com isso aí. Então nós também queremos guardar, nós queremos proteger, onde tem, o, onde tem a comida dos Yanomami, onde tem o local dos, dos, dos Yanomami andar, para pescar, como você falou, para pega palha para fazer maloca e para fazer caminho, para fazer recito para outros maloca. Yanomami não, não precisa derrubar. Yanomami não precisa tirar o ouro da terra. Tirar ouro da terra para Tira quê? Não enche barriga. Não se come. Só cria problema. Se nós Yanomami destruir a terra assim, no rio, o que, que vai acontecer? Vai, vai sujar o rio. E o a, a, a peixe que mora no rio, eles comem, vai começar a adoecer, vai começar a morrer. E animal, anta, ele toma água, ele vai pegar a dor de barriga, depois ele morre. E nós também, que a gente usa água, a gente bebe, aí depois, dor de barriga, dor de cabeça, depois fica doente, fica morre. Uhum. Então eu quero que eles também pensar para a gente trabalho junto, proteger oh. o mundo para proteger o céu, uhum. lua, estrela, trovão. Toda que a gente aqui, as crianças que nascem, a gente fala para ele. A gente fala com as mulheres também. E fala para as brancas também, para entender. Mas outras pessoas acreditam. Eu acho que um dia os filhos dos brancos vão entender, para eles proteger também. Não é só no Yanomão que vai proteger seu, não. <mim Mandarin> And they give up Oh, oh, oh, oh, oh,